E também aqui em Porto Alegre, né, colocada entre essas 30 cidades aqui no Brasil, junto com Salvador, Sorocaba e São Paulo, que é a Bienal Sura, a primeira Bienal Internacional de Arte Contemporânea da América do Sul, que está em desenvolvimento desde, durante 2016 e ao longo de 2017, tomando como espaço de exibição o território sul-americano e fazendo foco no processo de criação artística e intelectual, e aqui na URGS, os trabalhos estão sendo coordenados, estão sendo organizados pelo Departamento de Difusão Cultural e a gente conta aqui com a presença no Extensão em Foco da diretora do DDC, a Cláudia Betcher. Cláudia, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde ouvintes da rádio. Participar da Bienal Sur tem sido um exercício bem interessante para a Universidade e para o Departamento de Difusão Cultural. Uh, integrar esse grupo, que é um grupo, como tu já dissesse, de 30 cidades, 15 países, é bem complexo. Esse, esse processo da Bienal Sur, é interessante uh, salientar, ele foi uh, iniciado pela Universidade Nacional 3 de fevereiro, a UNTREF, da República da Argentina, e eles lançaram essa ideia para o mundo. Né, e tiveram uma acolhida muito grande uh, Em torno de 78 países e 2.500 propostas foram apresentadas para integrarem essa Bienal Porque é uma Bienal um pouco diferente, como tu dissesse né? esses, esses países que estão envolvidos, eles vão organizar a Bienal ao mesmo tempo Durante os meses de setembro a dezembro então, durante todos esses meses, todos esses países vão estar na Bienal Sur Tanto que um dos slogans é, eu estou na Bienal Sur Então, a URGS está na Bienal Sur, Porto Alegre está na Bienal Sur E a escolha desses artistas para, uh, de alguma forma, instalarem as suas obras na universidade Ele começou lá em 2016 em 2016, a universidade foi procurada e o grupo que coordena a Bienal veio a Porto Alegre e apresentou os artistas que eles achavam adequados uh, virem a Porto Alegre apresentar as suas obras. Aqui nós não temos brasileiro apresentando as suas obras, nós temos um argentino e um artista de Madagascar. Então, são os dois artistas que estão aqui Além da programação de filmes que integram a Bienal Sur Então, o que, que a gente vai ter em Porto Alegre? Nós vamos ter uh, a Teresa Pereda Que é uma artista que trabalha com a ideia da identidade E ela vai apresentar duas obras Uma delas se chama Luz É uma obra onde ela projeta o mapa da América Latina e ela vai projetar esse mapa da América Latina numa ferramenta cultural nossa que é maravilhosa, que é o Salão de Festas da Reitoria. É um espaço nobre de nossa universidade, é um espaço que a cada momento ele está sendo ressignificado pela arte. Ele já foi ali um espaço de integração dos seus funcionários E integração da sua comunidade com os bailes que existiam ali Depois ele se transformou em espaço de conferências, de reflexão Depois em espaço expositivo e agora novamente um espaço da arte né? Então a Tereza, uh, esse projeto dela é o Luz vai projetar o um mapa da América Latina e ela faz toda uma performance da gente se situar nesse espaço, que lugar dessa América Latina tu te sente uh, pertencendo então a ideia de pertencimento a ideia de território, a ideia de que tu é um dos elementos que integram esse mundo, vão estar presentes na reflexão que a Tereza faz sobre o seu lugar aqui, né? O que é interessante é que tem toda essa questão de uh, significação e, e, e... E território e tudo mais, mas ao mesmo tempo e, e o nome próprio Bienal Sur já remete à América do Sul, enfim. Mas há trabalhos expostos não só no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, como em Cuba, que já não é na América do Sul, mas enfim pertence à América Latina e até no Japão também, né? É, é. Eles uh, como artista de Madagascar. Madagascar, sim. Uh, é que qual é qual é a principal ideia da Bienal Sur? é fazer com que esses artistas circulem, com que eles difundam a obra, né? independente de onde eles venham. Né? Uh, o, o Joel, por exemplo, que é o, o poeta de Madagascar, ele foi, ele percorreu toda a universidade, ele visitou, tanto ele como a Teresa Pereira visitaram a universidade, e eles escolheram o lugar da sua obra. Né? Uh, o Joel, ele percorreu todos os espaços, Campo Centro, Campos do Vale, Campos Olímpico, e ele escolheu o Campos do Vale pela sua arquitetura e pelo seu espaço uh, que dialoga muito com a natureza. E ele escolheu para inserir as suas poesias na língua de Madagascar, que é outro desafio, né como que a gente vai ler uma poesia em outra língua que não a nossa. Então, esse deslocamento, ele diz que o trabalho dele é um trabalho que está sempre na borda. né Então, esse desafio da gente se apropriar de uma língua que não é a nossa e tentar descobrir que língua é aquela. Então, esse é o, é, o, é, o, é o desafio que ele nos apresenta, mas ele escolheu ruínas lá no Campus do Vale, assim como ele escolheu as fachadas de diferentes prédios, o próprio Instituto de Letras para inserir uma poesia na língua de Madagascar, língua que não pertence às as, as, as línguas... Do Instituto de Letras, então esse diálogo com os universitários, com os professores, com a comunidade de Porto Alegre uh, é muito importante, é muito importante para esses artistas que se disponibilizarem a apresentar a sua obra também aqui em Porto Alegre. Uh, a Tereza, então, retomando o primeiro, a Tereza, além de apresentar sua obra no Salão de Festas, ela também vai apresentar uh, no Planetário, na Cúpula do Planetário, uma outra obra dela que se chama uh, Humus. É, uma, é um vídeo que ela capta a, a, o olho do, da água, né, o nascimento da água e... Essa obra, ela tem um diferencial, porque ela nunca foi apresentada na cúpula de um planetário. Então, nós fizemos essa proposta, Tereza, e durante quatro dias, manhã, tarde e noite, ela será projetada na cúpula do planetário, nos dias 5, 6, 7 e 8 de outubro, porque a Bienal, ela abre no dia 4 de outubro. A, a partir das 14 horas a gente sai aqui do Campo Centro Num ônibus, que estão todos convidados Quem quiser a gente vai abrir inscrições uh, No site do Departamento de Fusão Cultural Para se inscreverem E aí a gente vai fazer esse percurso A gente sai daqui, vai para o Campos do Vale Onde o Joel vai percorrer as suas obras Falando delas e apresentando Lá vai ter um bate-papo com os alunos da Letras E com a comunidade toda sobre a poesia dele ele falando no idioma de Madagascar, <risos> também, né? isso é curioso. <risos> também, também. Além do inglês, que ele fala perfeitamente, e tendo o espanhol muito presente, porque os curadores da Bienal também estarão presentes. Dali a gente vai para o planetário, para uma apresentação da obra, que é para esses convidados que estarão juntos nesse ônibus, onde a Tereza vai falar um pouco sobre a intervenção, como foi criada e criar um diálogo com as pessoas. E depois nós voltamos para o Campo Centro. Onde o cinema vai estar com, começando a sua exibição de filmes Que é uma super maratona de, uh, de filmes uh, que tem diferentes curadorias Mas uh, são bem, bem importantes também Que depois é só acessar o site para ter mais informações E às 19 horas a Tereza abre junto com Joel a obra Luz no Salão de Festas com falas e apresentação e performance da própria Tereza em relação à sua obra. Então, são alguns algumas pinceladas rápidas do processo todo, mas o que o que eu acho mais importante, uh, Vicente, é essa apropriação da universidade em relação à Bienal Sur. Eu acho que essa apropriação é muito importante, porque... Uh, nós não estamos, já seria bárbaro a gente apresentar apenas os trabalhos desses artistas, já seria o suficiente Mas nós estamos procurando diferentes áreas do conhecimento para dialogarem ao longo desses meses com as obras da Tereza e do Joel Então nós estamos chamando o Instituto de Letras, a Faculdade de Educação, a Arquitetura o urbanismo, principalmente, essa questão territorial é muito importante, a cartografia e as artes. Então, esses essas diferentes áreas estão vindo conversar com a gente e propor ações para serem realizadas durante esse período para a universidade estar presente também nesse disparador de, de questões. E o que eu acho muito interessante de tudo isso também, além, claro, dessa apropriação da universidade, é o fato de os artistas uh, estarem presentes escolhendo os locais onde essas obras vão ser projetadas né porque isso a Urcs ela é muito rica em espaços especialmente campus centro e campus vale mas todos os campos da universidade mas uh, essa esse processo de, de, de escolha dos locais uh, torna uh, também dá uma significação diferente para a obra né Cláudio muito, muito. E, e, e nós uh, recebê-los aqui foi, foi muito muito importante, né? Eles chegando aqui primeiro. Os dois era a primeira vez que chegavam a Porto Alegre, então eles não conheciam a cidade. Torna ainda mais fantástico Exato. esse e, e o Joel, em especial, ele fez o passeio de barco pelo Guaíba. Então, ele ficou encantado com a paisagem e ele queria propor uma uma obra para o barco do Guaíba mesmo, né? E nós não, essa essa parte a gente não tem muita ingerência, acho que vai ser um pouco complicado, mas ele ficou apaixonado pela beira do rio, a Tereza também encantada com a cidade, visitou rapidamente, a Teresa ficou pouco tempo, o Joel ficou um final de semana inteiro e mais uh, segunda e terça, então, deu, deu para ele conhecer parte da nossa cidade que encantou, Ambos uh, o, que que, o que que eu acho uh, Bem também mais uh, Mais significativo Nisso tudo, né uh, A Bienal, ela procurou Em todos esses países Procurar centros culturais E instituições Educacionais, então assim A universidade, a URGS Ela foi procurada, e foi procurada Via extensão universitária Então eles não quiseram amarrar a Bienal somente a uma área do conhecimento, eles tinham, eles têm essa preocupação em relação a abrir o máximo possível a Bienal, então eles procuraram a extensão e a extensão é que consegue articular, e consegue não, né? É, é uma da, das missões da extensão, é fazer essa articulação. Então, o departamento está fazendo essa articulação. E as áreas que eu tenha esquecido de convidar, estão convidadas agora, que queiram dialogar, estamos abertos para incorporar essa programação que tem que ser intensa e tem que ser bem importante para todos. E é uma grande um grande elogio também não só à extensão, mas a toda a URGS no momento que hum. nós estamos vivendo de, de enfim, de, de cortes de gastos, enfim, receber um evento desse porte com essa e, e, e sendo procurada numa num espaço de 30 cidades de diversos países do mundo inteiro, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul receber uma exposição como essa é fantástico para nós também, né, Cláudia? Para é, nós para a cidade de Porto Alegre. Claro, claro que sim, eu acho, eu acho que tem a... o Rualdo Menegá é um dos, dos participantes das atividades paralelas e ele diz que a metáfora do do da água, do nascimento da água, é um renascimento para todos nós. Que a arte ela possibilita isso, né, que a gente renasça a cada momento e que tenha uma outra, um outro motivo e uma outra ideia de tá Presente e está participando. Eu acho que a Bienal fez isso com a gente, né? nesse momento em que tantas coisas ruins vêm a cada momento nos veículos de comunicação e no nosso dia a dia, uh, ter algo que nos faça brilhar o olho e dizer, puxa vida, isso vale a pena e vamos abraçar junto, porque é muito trabalho, Vicente. Muito trabalho, muita articulação e, e, e muita preocupação para que dê tudo certo. Então, eu só tenho que agradecer esse espaço... Porque é o primeiro espaço que está sendo aberto para a Bienal Sur, e a URGS está na Bienal Sur, e todos vocês estão convidados a virem a Bienal Sur, aqui no Salão de Festas, nesse espaço que não é conhecido por tantos, mas que é maravilhoso. Segundo e, andar do Prédio da Reitoria. Segundo andar do Prédio da Reitoria na Paulo Gama 110. E abre no dia 4 às 19 horas para a comunidade toda de Porto Alegre e quem quiser às 13 horas um ônibus que sai daqui para visitar as outras instalações. A programação vai até dezembro, né? Até dezembro, até a primeira quinzena de dezembro. Muito bem. Muito bem, Cláudia Betcher, diretora do Departamento de Difusão Cultural da URCS, que está recebendo, a partir do dia 4, próximo dia 4, a Bienal Sur, esse evento tão importante em diversas cidades de diversos países do mundo. Muito obrigado pela participação da Extensão em Foco e sucesso nessa empreitada. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Vamos agora às notícias da Extensão.